Agora é hora de você saber o que, que aconteceu com a moto, como ficou. Eu fiz uma lista, faz o seguinte, volta para minha casa, o filme bom é quando você volta do início. E assiste isso aí, que eu já tinha separado algumas coisinhas. O que, que eu sei que quebrou? Tanque, pedaleira, sem cabo do acelerador, aeroquipe, bomba de freio, manopla do acelerador, punho de liga e desliga, carenagens, bolha, mostrando de direção. Escapamento, tampa GB, alguns parafusos da tampa GB que eu vou ter que substituir. E aí o resto eu preciso ver se não, não, não pegou balança, se não, de repente não, não desalinhou o quadro. Eu, esse, eu sei, essas vão ser surpresas que é daí o bagulho vai endoidar. O copinho, o copinho, copinho de fluido de freio lá, o copinho, aquele supositório. Ele fica, ó, 136 o reservatório, mais 7690 do diafragma, que é aquela borrachinha de dentro. Mais 27 que é a, a, a, a tampa, mais 140. Não, mais 27 que é o aquele, aquela voltinha de plástico, e mais 147,72 que é a tampa. Ou seja, R$ aí o reservatório de freio, aquele copinho que você não dá nada, R$ 400. Reais. Aí eu resolvi com Isoma. Então eu gastei 250 no Mercado Livre, o original Rizoma, né? Nada de tipo Isoma. Ou eu valorizo a Itália ou eu não quero mais. Então eu fiz no Mercado Livre em assim, vezes, claro 250 Coins, peguei prata E o que que eu vou fazer? Vou lançar na Elvira, esse aqui que é lindo Maravilhoso, ele veio até com o bagulho reserva, tal tá, Puta acabamento animal, tá ligado? A borrachinha com a tampinha já com um, uma graxinha pra... Puta, animal o bagulho, é irado Então... Tá aqui, 250 reais 400 o original eu resolvi por 250 em 5 vezes no Mercado Livre. Eu vou colocar esse aqui na minha moto de rua, que vai ficar bem bonito, inclusive. Vai dar um acabamento legal lá. E o meu original da rua, vou jogar para pista. Então resolvi com 250 reais. anota aí. Cabo de acelerador, eu tenho da 12, original, aqui embaixo. Não sei se vai servir, porque o da 636 é maior. Então eu tenho esse aqui, mas eu já resolvi de outra forma. Porque o original da cava. Mas isso aqui eu vou comprar, que é o conjunto interruptor direito, tá? Que é o liga e desliga. Então o liga e desliga sai 695,71. 695,71. Vou comprar na K10, tá? Aí falta os parafusos do motor que eu pedi 5 para trocar das tampas. Já comprei as tampas GB também. As tampas GB... É, vou fazer um teste aí. Numa que eu achei que depois eu mostro para vocês. Deixa chegar, deixa chegar, nós vamos ver. Que eu vou comparar a minha com essa aí. Vamos ver se o negócio é bom. Senão vou ter que comprar o original. O original de uma tampa GB eu vou gastar em uns 2.200 por aí. Vou tentar resolver com 470 reais. Sério. AliExpress. Primeira linha. Vamos ver como é que fica isso aí. Aí eu comprei um original Itália. Aqui ó, Comando Gas Senza Manopoli, Domino. Com cabo, domino oficial. R$ 1,890. É mais ou menos o que eu ia gastar ou da Kawasaki original então eu vou colocar um domino que eu tenho a possibilidade de 3 rodanas pra minha três v dessa vez porque eu tentei adaptar lá o, o punho rápido que eu tinha da ProMotion não deu certo porque eu, os, os cabos da meia é diferente. diferentes eu vou colocar esse aqui agora vai dar certo então a madres que vem pro bem agora eu vou ter um punho rápido, não estava procurando, estava com o original e eu vou diminuir esse meu problema de limitação que eu tenho no antebraço pedaleira pedaleira eu tenho um filho que depois eu falo e vai não ceder a pedaleira e o amortecedor de direção. Bomba de freio, bomba de freio também foi, lá eu uso uma Brembo, essa aqui é a original da Anastácia e essa aqui é a original da Elvira, na Elvira tem uma Brembo lá, então eu vou pegar a Brembo da Elvira, vou jogar na Anastácia, essa bomba que eu tenho lá é a, antes da Corsacota lá, que a Corsacota acho que tá uns 3, 3,5 no Mercado Livre, é... a minha, dois conto usada. Provavelmente 0 dos uns 2,800, por aí. E acho que ainda 15 RCS, não é nem né? a 19. Que é, é para é um disco só, em vez de ser dois, isso, sei lá. Então, vai, 2 conto uma bombuzada. Breno, em boas condições, vamos dizer dessa forma. 3,5, 1 0. Então eu tenho uma, vou voltar essa aqui para Elvira, que funciona muito bem, aliás. E se não, talvez eu testaria até essa aqui de volta para ver com a bombinha original, porque a bomba da ZX-6, ela é muito boa, tá? Mas, se eu tenho a Breno lá, tenho nas duas, vou colocar na de corrida, e já era, então esse aqui eu não vou ter gasto O tanque eu acabei com ele Então o tanque tá aqui, eu tenho o um tanque zero dela Vou colocar o zero porque eu não tenho dinheiro para comprar um tanque O AeroKeep, acabei de fechar aqui Um negocinho bom O AeroKeep também arrebentou, tô gastando 300 De freio, tá A bolha inclusive eu tenho uma reserva aqui Só que essa aqui foi aquela que eu errei a pintura, né Então ela tinha ficado mais alta E aí atrapalha para vocês verem o fim da pista Mas por enquanto, filhos Eu acho que vai ser essa aqui a coluna tá boa, você percebeu? E o reflexo também. Então vai ser essa aqui por enquanto. Que daí eu uso a câmera aqui, ó. Que você curtiu, né? E aí já era. Você vai voltar pra cá. A gente tinha separado mais umas coisinhas aqui. Lembra? Não lembra? Assiste aí. Aero novo. Final de Inox. Racing total. Eu mandei fazer maior dessa vez. Porque eu gosto de passar por fora. E é a melhor. Porque às vezes você passa por cima da bengala, do paralama. Dá uma frenada, vem de curso. Às vezes... Pode acontecer de cortar. Então, sempre por fora aqui. Aí, eu mandei fazer a medida maior do que o padrão. Depois, vamos ver instalado. É... Manoplinha nova também. Que a minha foi pro saco. Então, vamos colocar uma dominó. E essa tampa da. Tá... China, Mas é, Racing. Que eu vou colocar no tanque novo. Porque é... tá ali, ó. É o tanque zerado dela. Né? Porque o meu velho tá um pouco. Vível, velho. Percebe o estrago, filho, no velho É isso, já Maria. Agora vem pra cá. Então, é... eu tenho a relação de peças que eu acho que tá nesse telefone aí. Aqui né, choleta. Quem lembra da corrida histórica de Interlagos, a primeira, tá aí. Ele tá vivendo um momento na moto agora. E o lance é o seguinte, filhos: ó, pegou balança. Aqui, ó, e aí, o lance aqui, ó, o escapamento ele bateu aqui e empurrou um pouco essa parte aqui pra dentro. Ó, isso aqui, ó. Só que se você olhar por cima, olha por cima aqui, filma por cima. No alinhamento não aconteceu nada, entendeu? Então isso aqui é a parte do alumínio que vai voltar. Oh, vocês podem ver aqui, ó, balança zerada. Oh, estruturalmente não afetou em nada, tá vendo? Agora isso você olha aqui, até o um alinhamento dela aqui. Deixa eu ver se consigo fazer um alinhamento pra vocês. tirar as o alinhamento dela. Agora aqui, aí foi onde pegou o escape. O escape tá lá na carbox, o escape também foi pro saco mas vai recuperar, que eu falo pra vocês em relação ao escape ser de carbono porque quando é carbono, você vai ver na imagem ele amassa inteiro mas danifica o mínimo possível aqui na balança você pega um titano, um aço alguma coisa assim, essa balança com certeza ela chega pro saco o padre, os caras estão perguntando dúvida de oficina os caras estão cobrando, e aí? vamos fazer, agora já? mexendo na moto e respondendo <risos> Cima? Tira. Tira já, pode, pode, pode, pode. Então isso aqui vai trocar, ó o quadro, ó o quadro que fez, ó aqui, aqui, ó, tá vendo? Carenagem, tava quente, você vê que nem tirou tinta Isso aqui que você tá vendo aqui, ó É da carenagem normal que já tava, não tem nada aqui. Isso aqui, a carenagem fica atritando E aí ela pega e começa a descascar a pintura Aqui, ó, foi do impacto, ó. Uma coisa importante que você tem que reparar aqui, ó, o batente, ó Então, ó ele tirou uma tintinha aqui, mas ele não quebrou. Se quebrasse essa peça, ele já ia ficar um pouco mais preocupado, ficar na dúvida. Mas como ele encostou aqui, já era. A parte maior é, que segurou foi o semiguidão, a bomba, o escapamento, a pedaleira, né? As tampas resolveram pra caraca. Né? Aqui a gente vai dar um trabalhinho. E vai para esses parafusos que comprei novos pra ficar com aspecto bonito, né? É, aqui não fez absolutamente nada. Arranhou. E aí nós vamos dar um trato, um talento e vai. Ficar zerado E assim, no pior cenário, não ficou bom o quadro Quadro novo Vou trocar, essa moto aqui, o tombo dela Se fosse uma moto de rua É um tombo <risos> é. <risos> Aqui é toda eletrônica da moto ó. Aqui é toda eletrônica da moto, tá bom pra você? Tira as tripas É né? isso, é, tira a tripa, ó. Aqui embaixo esse aqui, ó, tive que comprar um novo, ó. Esse aqui, comprei já novo. Lá na K10, tá? As peças que eu tô comprando, é tudo original. Ninguém ficou sem a vida, para. Ninguém ficou sem a moto. Então, depois eu vou mostrar o também na K10. Tem algumas coisas já. Então, esse aqui é o chicote original da moto. Essa, essa, esse, ligue desliga aqui, ó, com a buzina. 695. Só essa pecinha aí. E... Se não, se der merda... Aí o quadro é 10 pau, eu tenho que trocar o quadro, mas a gente está convente que não, né, filho? Isso é dúvida nenhuma, vai ficar louco. Só que não. Nada, né? Nada aqui, ó, estrutural. Você vê aqui, ó, olha a filma por dentro aqui, ó. Tipo, se tivesse algum caminho, alguma trinca, entendeu? Começa algum, algum detalhe, aí é preocupante, entendeu? Faz um caminho, uma trinca, isso aqui, ó. Aí é preocupante, mas não tem nada, não tem nada estrutural. Tem aspecto é, visual, isso aqui é visual. Só que me incomoda, porque se o cara bater na, uma coisa assim... Deixa eu, eu também se eu estiver errado. Se não tem nada desalinhado e tem isso aqui, e eu não quisesse fazer, não muda em nada a pilotagem da moto. Isso aqui é estético, mas eu vou fazer porque eu sou um cara... O capricho seu tem a moto boa, não merece. E aí assim, por que está deixando no osso? Porque para o cara acessar e poder fazer a recuperação sem fazer nenhum uma cicatriz entendeu? Ali. Pra ficar zero, então por isso que a gente tá desmontando a inteira. Vai ficar tá assim já no esqueleto, vai ficar só no exoesqueleto e aí já era. E aí, Drilho, do que você acha aqui? Você acha salvo? Zero, só fazer aquilo ali, pintura e pau mesmo, zero, intacta. Que é o quadro B e quadro C, ó, não fez nada, nada. E quem viu lá, pegou a rabeta no chão, né, e dá aquela panca, ó, mas não tem nada, ó, não fez nada, tá alinhado, luxuosamente, luxo, tá? Isso aqui a gente fez pra encaixar a carenagem, não precisa furar o chassi, entendeu? Pra deixar o chassi o chassi. chassi chassi original, então isso aqui que você tá vendo aqui, foi a gente que fez essas pecinhas aqui pra poder encaixar a carenagem e não mexer no chassi, <risos> ó, zerado, ó, <risos> zerado, não tem nem marca nem... Nem arranhado de chão pegou, Ah, aí assim, ó. Nem o suporte aqui, ó, que a gente tem. Ferrou do escape. Isso aqui que você tá vendo aqui, ó, é de carenagem raspar. Não é, não é do da panca, entendeu? Então, quadro B e C intacto, luxo, graças a Deus. Carenagem moeu tudo, né? Carenagem essa aqui destruiu. Toda a lateral aqui, rabeta e spoiler. Tá tudo ali. Vai ter que, eu vou ter que comprar zero. Vai ficar só o outro lado. Ali já era, não tem nem o que aproveitar. Morreu, tá vendo? Quebrou muito essa carenagem aqui, ó. E para recuperar ela vai ficar muito pesado, vai ficar escroto. Então aqui já era. A bolha eu tenho, vocês viram aí no, no início do vídeo. Aqui a carenagem, ó, aqui ó, a rabeta, a beta destruiu. aqui, ó, tá vendo? Quebrou tudo aqui, ó. Então isso aqui não se aproveita nada. não vai ficar muito pesado estruturalmente. E aqui o, o tanque velho. Que daí eu vou ver, mas só que o que que acontece? Esse tanque velho aqui, ó, ele já tinha se feito esse lado. Ele tem um Frankenstein embaixo aqui, ó. Já foi recuperado uma vez, tá vendo? Então esse é meu tanque reserva. Então, eu não sei se depois eu vou mandar recuperar, se o cara vê o precinho que ele faz pra mim. E aí eu recupero ele. Aí, ó. Então esse é meu tanque aqui, ele é meu tanque bem rápido. Vamos ver o que, que eu vou fazer depois. Vou pensar com calma nele. Porque num, num eventual, vamos ver, e salva, né? Vamos ver, bom, como vocês podem ver eu tomo PT. Ó, aranha zerada, o painel tá zero, ó. Zerado, ó. Isso aqui eu ponho porque quando dá batente no, no, na bomba de frio não pega no painel. Mas zerado, zerado, isso foi muito bom. Foi um luxo. E é isso, crianças Bom. Parte 1 um, fica assim, a gente volta pra parte 2. É isso, tranquilo. No próximo episódio. Vai, tá segurando? Vai. Vai. Mas não tão rápido assim, Scooby, tá? Tá tranquilo. Me deixa nervoso caralho. Solta aqui, aqui. Falta aqui, gente. Vai, agora vai descer. Aêêê! No pain, no gain.